Que o caçadinho vai ter zonas na build, e o baiano com certeza vai para pra item de armadura também. Então eu já deixo essa LWzinha aqui como quem não quer nada, tá ligado? Porque ela se paga muito, velho. É 1450 de gold já dá um armor bem, bem decente. Aí eu faço outro item de letalite, e depois dele eu fecho a LW, que dá muita armor pen. Porque aí, até lá os caras já vão ter muita armadura estacada e ela se paga. Então, 90% dos games essa é a sequência, tá ligado? Um item de letalite, a de 1450, fecha, a... A... faz outro item de letalite e fecha a LW. A não ser que o seu time seja tipo full AP, tá ligado? E ninguém tem um pingo de armadura lá, uma tab tá ninja. Aí você faz três itens de letal ruchado e só ganha o jogo. Mas isso aí é um, um cenário bem específico, tá ligado? Bem ward pra ver. Tá safe. <coughs> Mano, eu acho que a gente consegue fazer Baron, não?